Ei... Hey. Para! O que? Você acha que tá invisível ou algo assim? Hum. Que cara é essa? Essa parece a expressão de quem vai fazer uma péssima decisão de vida. Não... Você não ousa em fazer e... Mas você é um belo recém. Eu com um o vidro caindo. Está tudo bem por aí? Eu também estou ouvindo uma musiquinha.